E aí meus amigos do canal Game TV, tudo beleza? Estamos aqui hoje no Midranda, no BPT, com o Pyke Midgard 10x já Mas o tema de hoje não é PS, o tema de hoje é uma grande otimização para o canal GameTV Conseguimos finalmente extinguir, erradicar, matar o lag de vez, galera Não temos mais lag no canal este mapa aqui, esse mapa é um mapa que eu tinha muito lag antigamente, atrapalhava muitos vídeos, eu sei, e eu quero lançar um trabalho de qualidade para vocês, meus telespectadores, meus honrados telespectadores do Canog TV. É sempre um prazer ter aqui vocês, fico muito feliz que me assistam e gostem dos vídeos, então por que não lançar um vídeo melhor, com mais qualidade, né? É meu dever, como o seu youtuber, lançar um vídeo bom, na é verdade? Então, eu não posso ser perfeito, mas eu faço o que eu posso e até tentando melhorar, né? Então, consegui galera, tirei o lag do jogo, finalmente, depois de quanto tempo? Depois de 4 anos sofrendo com lag, não, minto, 3 anos, tá? E, também passamos por dificuldades, microfonia... É, Dissincronização, câmera, narração, programas ruins, é, PC lento. Passamos por tudo: barulho externo, de vizinho, cachorro latindo, é, vizinha funqueira gritando, tocando música alta de funk, nada contra, mas pra mim era ruim, né? Eu tinha que gravar, né? Passamos por tudo isso. E extinguimos primeiro o barulho da vizinha lá, cachorro latindo, criança chorando. E, sinceramente, todos têm o direito de se expressar, mas pra mim atrapalhava. Daí não conseguia narrar bem vídeos, né? Com um barulhão. Novo estúdio, me mudei pros fundos aqui. Paz. Segunda coisa, microfonia. Aquele S, né? Todo ruído no microfone. Dicas aqui da família, dos amigos, inscritos do canal... Pá! Resolvi a microfonia, parou o som ruído. Aí tiramos também uh, o som chiado do microfone, sei como era ruim isso. Vídeos em HD, Full Screen, nunca foi dificuldade fazer isso, mas é bom também. O uh, que mais? Ser mais objetivo nos vídeos. Muitos reclamaram disso. Agora o mais objetivo nos vídeos, né? E uh, outro assunto: os vídeos também relevantes, vídeos mais interessantes. Todo mundo gosta de. Os inscritos do canal, vocês aí que gostam de ver meus vídeos. Vocês, né? Uh, olha só: aqui eu ativei, tá pessoal? O gravador ruim, tá? Eu tô com o gravador ruim aqui e com o fraps. Ao mesmo tempo gravando, olha só o que, que pesava no vídeo, galera. Este aqui é o gravador da PowerSoft gravando, que dá lag porque ele pesa muito no VPT. Agora olha só, desativei e tô com o Fraps só. O Fraps me surpreendeu. O Fraps é muito mais leve para gravar vídeo. E era isso que pesava. Mas não era só isso. Eu já vou comentar isso aí, tá bom? Já vou comentar. Voltando aqui ao assunto. Uh, do que eu falava mesmo? Ah sim, então. A qualidade melhorou. Tá? E agora não temos mais obstáculos nenhum. Para fazer vídeos de qualidade com vocês. Uh, sobre as dicas que eu vou dar para quem quer otimizar o seu computador. Tá? Primeiro... Se você tem um PC mais fraco, convém você mexer na, no seu sistema do Windows, tá bom? Reduzindo a performance, detalhes mínimos, sombra do ponteiro do mouse, bordas com sombra, uh, outras coisas mais. Só não mexa na internet, no, no Chrome, porque aí fica o, o texto, a, a fonte, a internet fica bem falhada, fica feia, fica chato de ler os textos no Chrome, internet. Mas fora isso, desative tudo que puder. Para quem tem esse é fraco, tá? Segundo, desative módulos extras do seu Windows. Aqui entra Skype, seu telefone, Cortana, configurações. Para quem é mais usado, desativar antivírus, desativar anti-malware. Mas cuidado, tá? Aqui nesse ponto, desativar também é... A Microsoft Store, desativar coisas são essenciais, coisas que só pesam no seu PC. É, também fazer o que mais? Mexa no seu cliente do Win do BPT. Desative uh, comandos ali, exibir dano, dano causado, HP recuperado. Você pode desativar para funcionar melhor o seu cliente do jogo. Também você pode talvez desativar o áudio do jogo pode ser que funcione também você pode é, como eu fiz aí o um exemplo que eu fiz aí tá deixar texturas na qualidade mínima ou seja texturas baixas, de baixa qualidade fica meio feinho o visual, fica meio humilde né? o, a textura gráfica do jogo, mas em compensação fica mais flexível o cliente, fica sem lag eu pensei que tinha que formatar o PC, que é nada. Nem precisou. Meu PC tem 2GB de memória RAM, tenho 1,7GB de processador Intel, 500 MB de placa de vídeo, é um computador mediano, nem ruim nem bom. Alguns jogadores recomendam 4GB de memória RAM para rodar Priston, claro quanto mais melhor né, mas 2GB já é suficiente também. Uma dica que eu posso dar é desfragmentação de disco. O Ccleaner é um bom programa, ele faz tudo quanto a isso. Desfragmente o seu PC para ele rodar melhor também ajuda. Tá? Ccleaner versão atual é muito bom. O Pro não recomendo, o Pro é pouca diferença, mas o Ccleaner básico já ajuda muito. E como eu falei também, performance. Desativar programas em segundo plano do Windows. Observação. Cuidado ao desativar o anti malware e o antivírus. E cuidado, não desative os processos do Windows. Tá? Porque você pode dar pau na sua máquina. Você pode acabar travando o seu Windows em fazer isso. Não precisa aí. Então não dê uma de Rodrigo. Tá bom? Caca, Não, zoeira, é sério. Já aconteceu comigo já, levei o susto e saí correndo, ficou tela preta, eu jurei que tinha perdido o PC. Se você desativar uma coisinha lá no Windows, pode dar um problema no seu PC. Bom, basicamente é isso aí, já sabe né, temos vídeos agora de grande qualidade para vocês aqui do canal. E quero também colocar mais temas de jogos é, para vocês é, sobre consoles, né? Playstation, Xbox, plataformas. Para quem curte aí vai ser bem legal vocês verem o canal Game TV. Bom, no fim, agradecer a todos vocês que me acompanharam, me acompanham ainda e acompanharão, né? Durante toda a trajetória do canal Game TV tiveram paciência eu sei santa paciência com o lag com microfonia com desincronização de vídeo isso é passado agora nós estamos melhores agora né dá para lançar um vídeo cada vez melhor live por enquanto não dá ainda tá é outro assunto questão de hábito né, fazer vídeos offline, eu gravo o vídeo e depois eu narro ele. É, e por fim pessoal, para os youtubers ou para quem grava vídeos de bc, pra quem grava vídeos sem fins comerciais, para quem grava só para gravar mesmo, por hobby, ou outro vídeo qualquer, sei lá. É, cuidado ao escolher o programa, tá? eu recomendo o gravador da Apple Soft. Recomendo também para quem pode pagar o Movave, Movave Screen, por é escolha. E para quem tem um PC mais fraco ou para quem não pode pagar, por enquanto, um gravador, como eu, meu caso, por exemplo. Recomendo o Fraps Completo, tá? O Fraps Completo, ele... você pode gravar muito mais que o Fraps versão demo, que é o meu caso aí como eu gravo, depois eu narro o vídeo, antes eu usava o Apple soft para tudo. Agora eu vou usar assim ó. vou usar o Fraps para gravar o arquivo bruto e vou narrar o arquivo bruto com o gravador da Apple Soft, já que o Fraps não tem essa função. Não é flexível o Fraps, mas ele é muito bom, embora o arquivo final ele saia sempre em AVI e pesa muito o arquivo AVI. Pesa demais, pesa uns bons giga. Mas é só excluir o arquivo bruto depois de narrar e cachorro tá show de bola. É isso aí, pessoal. Já sabem, vídeos de qualidade alta agora no canal Game TV pra vocês. Falou!